Queria agradecer muito uh, ao Sr. Presidente da Câmara uh, e a toda a equipa do município uh, por, ir, por continuarem e fazerem crescer este festival, esta festa, uh, todos os anos, porem por óbitos como no mapa do mundo da literatura, uh, porque é um festival que já é conhecido fora das fronteiras de Portugal. O poder é ser teimosa hum. e não desistir à primeira. Vamos falar sobre o poder das mulheres, ou o poder e as mulheres, ou o poder sem as mulheres, mas não interessa, porque vamos falar sobre o poder e as mulheres. Então, imaginem nestes tempos jogar fora tudo isso. É ridículo, é absolutamente ridículo. Tenha uma bondade de me auxiliar com a vossa escola, por favor. Neste mesmo distanciamento social, nesta, nesta sociedade em que as pessoas estão, vivem umas em cima das outras No mercado vivem, é que as pessoas se tocam, as pessoas se abraçam. de desenvolvimento e, portanto, nunca alcançamos totalmente. E pergunto -me muitas vezes assim: o que é que vocês estão aqui agora a ouvir? O dorme que na noite é uma menina Oh